Fala, galera, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo no kdrop.com, galera. Tamo aqui no site da Kdrop, né, mostrando pra vocês, mais uma vez, como a Kdrop é foda, como a Kdrop ajuda todo mundo a pegar skins, nem que for, nem precisa ser skin cara. É mesmo, é? Não precisa ser, ser, ser skin aquelas absurdas, né? Inclusive, eu vi, tava vendo esses dias aí que é, esse vídeo provavelmente já vai estar tá velho em relação à notícia, mas que o inventário mais caro do mundo, ele custa 15 milhões, é uma parada assim. E, cara, <risos> tipo, eu não... Deixa aí nos comentários se você pagaria 15 milhões num inventário, cara. É muita arminha, muita... Mano de burguês, safado! É, é, assim, eu não gosto de deixar skins caras no inventário parado, porque eu acho que é um dinheiro que eu poderia estar usando pra outra... Para aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Que eu poderia estar usando pra outra coisa, entendeu? Eu também E não sei, né, cara? É muito... Eu acho que é muito arriscado, não sei deixei aí nos comentários mas se você sei. pagaria 15 milhões Estamos aqui no site da Keydrop E no momento aqui não tá tendo evento é, Só tá tendo as aberturas de caixa aqui Mas são aquelas aberturas que toda hora eles vão renovando as caixas Na verdade, vamos tentar dar o upgrade agora, guys Vamos ver se a gente consegue dar esse upgrade aqui agora A gente pegou uma faca de 200 doll é, Tem mais facas aqui no meu inventário, que eu não tô tirando Mas eu quero dar um upgradezinho eu Vou tentar pegar um item top, cara 370... Essa faca aqui também é meio feia, 812, eu quero duas vezes mais cara. Vamos ver que item caro que a gente vai conseguir aqui pegar. Mano, eu vou tentar pegar essa butterfly, 40% de chance, hein, guys? Editor, bota uma música de suspense aí, vamos bora. Deu. Ó, ó, saímos... Mano, duplicamos aqui, saímos de 800, 900, dobra 1.700, conseguimos uma butterfly... Fade. Cara, super top. Puta upgrade top que deu aqui. E eu acho que aqui já tá bom, né? Não vou tentar mais dar o upgrade, não. Nossa, que violento. Vamos continuar brincando aqui no site, porque o lucro já foi feito. Eu falo, galera, aqui tá o... Se você clicar aqui em cima vai estar explicando exatamente o algoritmo do site, que é super justo. Então, não é aqueles sites que você pega toda hora, perde, perde, perde, perde, que é uma a cada 50. Então, vamos abrir mais uma caixa aqui, que essa caixa deu lucro pra nós. A gente abriu ela, fomos no upgrade e conseguimos pegar uma butterfly fade, galera. Eu acho que eu vou me dar o luxo aqui de abrir uma uma caixa bem carinha Vamos pegar essa vice aqui Que parece que é de luva Tem uma... Não, não é de luva, não é de faquinha Vamos lá, 300 dólares Vamos ver se a gente pega Pelo menos uma faca que pague, né Vamos abrir aqui ela Ah, espaço nessa cara tipo. É Acho que a gente ripou, galera 207, perdemos 100 Vamos abrir mais uma vez Perdemos 100 Eu tô me dando ao luxo, né Já que a gente conseguiu 900 dólares Foi? Hum, essa aqui deu bom, hein Essa deu bom, hein Deu ótimo Uhul 170 dólares, então saímos 78 dólares aqui no lucro, guys Hoje tá bom aqui, mano, já aproveita, galera Usa meu cupom aí, Felpeira, que já vai estar tá dando bônus Pra cada depósito que você fizer Então usa lá, marca, mostra que usou Me marca no Insta, me marca no Twitter Que eu vou estar tá agradecendo vocês, beleza? E vou mostrar pra vocês como que é sono aqui, galera Você vem aqui no Funds aqui, ó, você vem E vai ter várias opções aqui Normalmente, galera, quando tá tendo evento no site Quando você põe, por exemplo, 10 dólares, 20 dólares Você tá ganhando essas boadinhas golds que eu vou explicar pra você Que eu acho que você já sabe, né, mas e, normalmente, você vai ganhar, tipo, uma moedinha que o evento vai dar. Por exemplo, um evento de Halloween tava dando docinhos lá. Aí você vai pôr 50 doll, você vai ganhar mil golds e vai ganhar, sei lá, quantos mil, mil docinhos, se fosse evento de Halloween, por exemplo. Então, eles estão fazendo evento toda hora, então fica ligado no site. Aqui você escolhe quanto que você vai pôr, tem várias formas de pagamento. G2A, pay que é você troca a sua skin do inventário pro dinheiro no site para você poder brincar, gift card se você quiser dar o um presentinho, é, tem as, os Coinbase aqui que né, tem o grande Bitcoin né que a galera tá crescendo agora então se você quiser depositar você só vem aqui a Funds, Founds e escolhe a opção né se você tiver com bala para dar sem doleta manda bala e é isso beleza e vamos mostrar aqui o ouro grátis né que a galera pergunta né que que é esse ouro grátis é tipo assim galera é tipo free gold é outros tipos de moedas que você pode usar para poder abrir caixas aqui no site e o que, que você precisa fazer você pode tanto depositar quanto vocês viram ali como fazer toda essas tarefinhas aqui ó, escrever no Instagram dos caras, escrever no YouTube, fazer, ver um vídeo e dar um like, blá blá blá blá. você vai fazendo, você vai acumulando, tá ligado? Aí o que que você vem? Você clica aqui no K-Drop, vem aqui embaixo no Gold área. que vai ter todas as caixas que você pode abrir... Vixi, Maria, meus caixas que eu tô brigando. Ah, é? Que vai ter todas as caixas que você pode abrir com esses gold. Aí tem caixinha de skin, tem caixinha até de jogo aqui. É, aí você vê qual que vai dar em conta pra você. Vamos abrir uma aqui só pra mostrar pra vocês. Eu tô com 9 mil golds. Aqui, ó, essa aqui é de jogo. Vamos ver se a gente pega o GTA V aqui. Tanto de jogo quanto de skin você pode pegar. Não faço. Ah, um pouquinho só era GTA, mano. Ah, esse jogo é maneirão. Não faço ideia que jogo seja esse, mas só tô mostrando aqui pra vocês como funciona. Vamos abrir outras caixas aqui. Tem caixas mais baratas também, galera. Vocês ignorem eu estar tá indo nessas caixas caras, mas tem caixinhas aqui de 5 doletas, 40 centavos. Então, tipo, você pode colocar meu cuponzinho assim aí, que você vai ganhar um bônus no seu depósito e vai poder abrir essas caixinhas aqui baratas. Ice Blast. Vamos abrir cinco dela pra ver o que, que vem. Cadê, ó? Dois doletas. Vamos ver se a gente pega uma ramo de 3 dólares. Nossa senhora, olha os itens feio, viu bicho? Lucramos 62 centavos, e assim você vai indo, né, de pouco em pouco. E é isso, galera, eu tô mostrando aqui a abertura das caixas pra vocês. É, deixa nos comentários aí a sua opinião, se você curte o K-Drop, se você acha o K-Drop top. Não se esqueça que toda vez que você tirar o item aqui top e você quiser mandar pra sua Steam, você clica na sua fotinha aqui, aqui em cima você põe a sua trade URL, que é pra eles poderem mandar a skin pra você, aí você vem nos seus itens aqui, beleza? E você clica aqui, por exemplo, collect. Collect. Não sei se eu vou conseguir coletar esse aqui, ó. Aí, Três minutinhos o item vai estar tá sendo mandado pro seu inventário, tá vendo aqui, ó? Então, sei lá, vai, ganhou esses itens carão aqui, quer mandar pro inventário. Collect, collect. Esse aqui, check roll, acho que provavelmente eu não tenho. Não, já. Esses aqui, tudo que foi os itens que eu vendi. Também tem essa opção, né, galera? Você pega o um item caro, você vende o item, você pega mais dinheiro no site e aí você continua abrindo as caixas. Mas aí é cumprir risco sua. Tem que saber a hora de parar, beleza? É, aqui também tem o skin changer, que é pra você trocar suas skins, galera, se você tá enjoado de alguma skin que tem no seu inventário, ou se você tá enjoado. De alguma skin que tem aqui no inventário do K-Drop Por exemplo, eu venho aqui, pego essa M9 E quero trocar por uma, mais ou menos o mesmo preço ali. Aí você vem aqui, escolhe um itemzinho E você faz a trade, beleza? É super simples, aqui tem tá várias skins Então você pode pegar a skin dos seus sonhos Então aproveita galera que o K-Drop é o site mais justo que tem Beleza? Não se esqueça de usar meu cupom Phelps e me marcar que eu vou estar tá agradecendo Beleza? Tem várias caixas Vários tipos de moedinha pra você poder brincar E fica ligado nos eventos do K-Drop Esse foi mais um vídeo galera, tamo junto Muito obrigado